E depois, quando chega ao mercado de trabalho, eu recebo alguns estagiários e vejo... Ok, agora vamos começar a aprender. Eles chegam com zero. Isso é o pressuposto. Vêm com zero experiência. A experiência é que faz, não é? Não é? A aprendizagem serve como base, mas depois é a experiência. É, é, é, é assustador, por um lado. É, por outro lado... É, Há aqui várias, vários âmbitos, vários âmbitos. O âmbito mais de, de início, de escolas primárias e, e secundárias, o âmbito universitário. E o âmbito universitário já vi palestras muito interessantes de professores que estão a fazer trabalhos muito bons e a tentar puxar mais. A Nova está com uma relação muito grande com, com, com, com o mundo empresarial. Uh, e, e lá está, esse caminho está a chegar. Esse caminho está a chegar. Eu, eu lembro que tirei um curso de economia, uh, e, hum, numa altura em que uh, escolhia-se economia ou tá, É tanto faz. Economia, porque os meus amigos também. Eu, eu fico satisfeito por ter escolhido economia, porque eu utilizo bastante. Eu utilizo bastante. Mas zero da economia. Utilizo o senso comum que me deu a economia. Porque a economia tinha, na altura, direito. Tinha tinha sociologia, tinha psicologia. Tinha um conhecimento do mercado. E eu gostei de ter esse conhecimento do mercado. Depois, ainda por cima, fui... Pós-graduei em marketing. Portanto, depois, ok, eu sei o mercado, agora vou entrevistar o mercado. E achei que a minha educação foi engraçada por causa disso. Uh, tive mais valias? Sim. Pós-graduação. Sem dúvida. As teorias de marketing eu aplico-as literalmente todas. No dia-a-dia a uh, ciência, marketing, é muito interessante porque dá-nos uma perspectiva na sociedade em que nós, em que nós vivemos, como uma sociedade capitalista, em que o dinheiro é a base, uh, consegues ter a percepção uh, não só das necessidades, mas também social. Portanto, Mas foi interessante esta, esta, esta evolução para mim. Uh, vejo mais uma vez que esse gap surgiu durante muitos anos, acho que a parte da universidade é muito importante a importância que tem que ser dada à investigação universitária é brutal porque é ali que se cria conhecimento cada vez mais são as empresas que têm capacidade financeira para o fazer mas é lá que deveria estar o conhecimento e ainda e ainda, há, e ainda há. não há capacidade de investimento para depois surgir mais mas ainda ainda estou crente muito na, na, na universidade e depois temos a parte da educação base a educação base uh, está com dificuldades, uh, lá estão os projetos há 100 anos ou os projetos não há 4 anos uh, têm que ser feitos, felizmente há uma infraestrutura de gestão de Estado, não de governo, mas de Estado, que está sólida há muitos anos a fazer, a trabalhar. Tens diretores de escola que trabalham e querem melhorar a educação e fazem-se por isso. Eu tenho pouca experiência. Mas tenho uma, uma, uma pequena experiência. Resolvi fazer parte de uma associação de pais e, uh, e perceber então o que, é que acontece. Uh, e a escola quer ajudar. Não tenho erro? Não tenho erro. Mas quero. Uh, já tento incorporar novas teorias. Pode, mais ou menos, mas já há abertura para isso. Uh, uma das coisas que mais me marcou foi uh, o professor de história da minha filha, que uh, não deu uma nota. há muito tempo não notas, faz um bocado de confusão. Mas uh, não lhe deu uma nota e pediu para ela fazer uma autoavaliação. Então o que é que tu achaste? Gostaste? O que é que tu achaste que fizeste? Eu acho que me esforcei. E que, que algumas coisas sabiam outras não. Então, olha, uh, também acho, acho que te esforçaste, mas estuda melhor isto, isto, isto, isto. Não teve nota. O que é que acontece? Uh, Ela estudou. Ela está para aprender. Não está para ser avaliada. Ela aprendeu. Eu uh, nunca valorizei as notas da minha filha. Não, não, não uh, digo-lhe sempre, estudaste, dedicaste, esforçaste a aprender, sim. Para mim, tiveste 99% ou 100%. Já está. Antes de fazer o teste. E depois de fazer o teste, não interessa se tem positiva, se negativa. É agarrar nele. O que é que soubeste? O que é que aprendeste? O que é que não aprendeste? E seguir isso. isso. Uh, e a escola está disso Já cheguei a tirá-lo da escola, da escola, de uma atividade, que a sala de estudo, exatamente por causa disso. Porque, pá, estás lá para aprender, não é para estudar, para estar ali fechada. Não, brinca, vive. Uh, e... Tem uma maneira de pensar, falar e explicar. Olha, não faz sentido. Para ela não faz sentido. Porque o que é que ela seja feliz? nunca quer que ela esteja fechada aqui. Ela está em casa comigo, porque gosto de estar com ela, gosto de estar com ela. Portanto, e a verdade é que a aceitação sempre foi muito boa e é muito boa. E temos aqui alguns pontos que são que são críticos. E acho que o grande ponto crítico está na separação entre pais e escola, ou na tríade. Pais, escola e alunos. Há uma separação entre eles. Não há todos a caminhar para o mesmo sítio. Os pais dizem mal da escola, a escola diz mais dos pais, os alunos não querem falar da escola, os, os pais chateam-se com os filhos. Isto é o dia-a-dia. Uh, mas a realidade é, se nós juntarmos à escola, nós, e eu falo com o pai, juntarmos à escola e fazemos coisas em conjunto, a coisa acontece. E faz. Uh, lá está, não sei se é o problema da democracia, que temos que estar uns, uns contra os outros, porque eu defendo isto, tu defendes aquilo, então, temos que uh, bater só porque sim e esgrimir argumentos quando não vamos fazer chegar a um caminho comum. E na educação, surge, surge, sinto que surge um bocado isso, mas vejo mais uma vez que há vontade. E uh, se não é o Estado a fazer, são pessoas. Os Verdes Anos, foi uma escola que foi criada por pessoas que viram, eu, isto não faz sentido, bora, e criou-se, e criou-se, e fez-se fez uma coisa muito bonita, e os miúdos que saíram de lá, são preparadíssimos, e são muito mais felizes, porque trabalharam na felicidade. Hum. E temos Pestalozis de escolas antigas, temos... A Voz do Operário também faz um trabalho muito interessante. Temos uh, a Escola da Ponte também. Então, esse trabalho existe e cada vez mais está a surgir. tu nos países nórdicos, já está. Isto vai começar a descer e é? tudo a alterar-se. E vamos ter outros modelos de escola que façam mais sentido. Estas avaliações epá, pronto, é o que é neste momento. Lá está, mais, mais um gap. <risos> mais um gap e vai ser um desafio. Mas também depende de nós intervir nas escolas uh, e vou te juntar uma coisa que já, já já já comentámos um pouco de, tem a ver com os conteúdos e a importância dos conteúdos e e, e, e onde é que se pode começar onde é que se, onde é que nós podemos começar e temos que começar na escola educar. Uh, e educar e uma das coisas que eu pretendo fazer e tenho esse, isso em mente é a criação de equipas de conteúdos exatamente por ver esse desafio dos conteúdos que estão perdidos em canais e eu lembro-me que uh, como é, isto surgiu com temos uma rádio então vamos fazer a rádio não, mas os meus gostam é do Youtube então vamos fazer um clube de Youtubers e depois já não fazia nada sentido uh, o que faz sentido é criar um clube de conteúdos e o clube de conteúdos o que faz é conteúdos para quê? é para o que eles quiserem é? porque o conteúdo é tão rico que dá para fazer tudo o que nós queremos podemos utilizá-lo na rádio. E é uma história que se conta na rádio. É uma notícia que se conta na rádio. No YouTube é um que brinca com a história e faz formas de dizer a história, de interpretar a história. Ou escrever num cartaz e pôr à frente. E isso, o conteúdo, é transformado em função do canal, mas é sempre o mesmo conteúdo. E transmite todas as emoções e depois o trabalho em cima disso é muito, é muito engraçado. E acho que... Hum, que é um projeto que eu, pelo menos quero, quero implementar, mas que tem a ver com esta evolução entre a escola, a necessidade de sermos nós também os pais que queremos o melhor para os nossos filhos, intervir na escola. E intervir, atenção, que é ajudar. <fazos>